tudo bom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 Uns vídeos meio meio bizarros que uns amigos meus mandaram pra mim. Eu falava que eu tinha medo desses vídeos, porque dá um pouco de medo que é, é os Void Memes. Eu vou mostrar aqui, vou deixar o primeiro aqui pra gente ver. Espero que vocês gostem desse vídeo. Eu fico um pouco medo, mas é que é bizarro. É bizarro. E é isso. estamos na corrida, aquele like. Bora, Pazine. Bora! Ó, Pazine, você nunca viu esses vídeos, né? Não. então eu não faço ideia do que será, Se prepara que o negócio é estranho. <risos> é, é, é Void Meme. O nome já diz. É, é, é uma pessoa, eles pegam e distorcem de um negócio como se fosse macabro, velho. É muito muito estranho. Carai, que bizarro. Pode ir? Solta, solta. Vamos lá, Vamos então. ver. É bizarro, mano. Solta a música já. Eu não sei se eu tô rindo, eu fico com medo, mano. Então, meus amigos riem disso. Mano. Nossa, isso aí é bizarro. Não. Nossa, que horroroso. Vou baixar porque o som é muito alto mesmo. Caraca, que horroroso. Cadê o queijo? Do... Olha o Slayer aí, mano. Cadê o queixo do maluco? Não... Já tá distorcido isso aí? Nossa, mano, que bizarro, João. Que é bizarro. E os moleques dão risada disso, mano. Eu não consigo. Eu fico com medo pra caramba disso. É muito medo. Eu tô dando risada porque eu não tô entendendo de nada. Você tá rindo? Parece um peixe. Não, fazer não é pra rir, é pra ficar com medo fazer. <risos> oh, yeah. Ah, não, a Bela Delfine não, cara. Bela Delfine. Não estraguem ela. Gostosa. Afundava, do mesmo jeito. Aí ah, eu, eu tô sentindo <risos> qualquer coisa, velho. Né? Pode vir. Caralho, mano. Eu não sei o intuito. É, então, exatamente qual que é a fita. Olha o... Esse maluco morreu? Não. Olha é o Xan, não é? É. Sim. O que é a brisa dos malucos podia fazer? Nossa, Nossa, parece sim, o Bob Esponja Desenho médio deixa, deixa eu pôr um mais atual aqui Esse aqui é de 2018 Tá porra, velho Caralho, é maior bagulho Sei lá, é é? velho Nossa, que horroroso Nossa, eu adoro esse cara Que horror <risos> Nossa, mano Caralho, mas dá uma merda desses bagulho, porque tem sangue aí no olho dele, ele é muito é, maluco da eu hora. Eu não sei é. se essa intenção do negócio é dar medo. Deu medo. E aquele que eu que é need to aí. Mano, não dá pra dar risada, só, só de vez em quando. Tem é um muito estranho pra dar risada. É, o do capiroto ali, velho. é isso. Eu não sei o que é que é no, no, no Fortnite, 17, é sério? Né? <risos> Ah, não tinha nada a ver com o parte né? Olha isso, mano. que porra, é. Nossa, mão sensação zoada. Dá um, negócio, dá um negócio estranho, dá, velho. Levante as mãos e dai glória a Deus. Levante as mãos e dai glória a Deus. Go crazy. <risos> A música. Oh, mandou um clicks do nada, <risos> velho. Que oh, caralho. Go caralho? Go, Go crazy. Que o cara já é Qual que é a vida dessa porra? Sei mano. É o seguinte, ó. Hum. Bom, vamos parar por aqui, que o negócio tá bizarro demais. E sei lá, mano. <risos> mano, que bagulho. Mano, pe pesquisa aí, meu. Pesquisa aí qual que é a... É, se tem histórias, tem o, o porquê que criaram essas porras. Conteúdo, conteúdo. Ah, oh, know your name. Maybe. Ah... Oh, filha da puta. Vamos ver aqui o porquê. Pera aí. Vamos ver aqui o porquê. Do Void Meme. Ó, em outubro... Esse daqui foi o primeiro Void? Vamos ver aqui. Nossa! Ah, esse daí? É engraçado. É. Até, foi até bom até, mano. É foi, tipo foi... um poop. É, aí... Mas, daí os caras, mano, deschavaram demais nesse... Então, aqui Olha é aqui gente, do lado. Né? Por favor, mano. Por favor. <risos> é, Diz então. nos memes. Não, não faz meme com Jesus, não. Não, pelo amor de Deus. Então é isso aí. Esse daqui foi só um vídeo pra gente ver esses meme aí e nunca mais ver. Ai, Obrigado, Pazini, de novo por participar mais um vídeo com a gente É nóis, meu, tamo junto Então é isso aí, se vocês gostaram Já deixa aquele like e vai compartilhando Pra gente bater a meta, hein, aquela meta Valeu, até a próxima Valeu, Pazinã Falou, rapaziada, falou, meu <risos>